Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Gente, que casa maravilhosa! Eu, hoje eu estou no condomínio Velas da Marina, em Capão da Canoa, um dos condomínios mais luxuosos aqui do nosso litoral. E essa mansão, gente, ela tem algo diferenciado. Além de ser num condomínio shows, ela é na frente de uma praça. Olha que praça mais linda, olha que playground maravilhoso. Aliás, como é que fala a sua cidade? Playground, pracinha, parquinho. Aqui a gente chama de praça, às vezes a gente chama de pracinha, <risos> porque tem um nome carinhoso. E olha essa fachada aqui, gente, eu vou te mostrar essa casa. Ela tem 400 metros de área construídas. são 5 suítes, gente mobiliada, tá ficando pronta a decoração dela, tem piscina, o terreno dela tem 450 metros, vai de rua a rua, tem acesso pela outra rua, eu vou te mostrar, você vai se apaixonar por essa casa. Vem comigo conhecer essa mansão que tá ficando pronta, você vê primeiro aqui no canal, então chega aí gente, vamos lá conhecer detalhe por detalhe. Olha só, aqui na entrada da casa a gente já tem, vamos dizer assim, dois carros cobertos aqui, mais dois aqui. Então quatro carros aqui, fora os estacionamentos que tem em volta da praça, tá bom? A fachada dela é uma fachada contemporânea, imponente, que mistura concreto, as cores mais escuras, com a madeira clara, vidro e o próprio layout dela de vidro dá uma sensação... Né? Uh, muito legal, muito top, aberta, amplitude, clara, iluminada, pé direito alto, o lustre combinando com aqui, esse abacaxizão, vamos dizer assim, <risos> isso aqui se chama canariense, gente, combinando com essa canariense maravilhosa aqui, aqui nós temos, gente, uma, um hall de entrada do sucesso, nós vamos entrar nele agora aqui, gente, aqui são todas dormentes de concreto, então... Sem demora, vamos entrar na sua casa maravilhosa. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua casa na praia de Capão da Canoa. Gente, que casa maravilhosa. Então, eu vou encostar a porta aqui, o som até ficar um pouco melhor. Aí, olha só, gente. Aqui o living da casa, toda a casa aqui embaixo é piso porcelanato polido, gente, um por um aqui, gente, piso lindíssimo, parece um vidro maravilhoso. Nós temos uma lareira aqui ecológica, a álcool, a lareira toda revestida de São Gabriel Preto até lá em cima, vamos mais perto que eu vou te mostrar. E no meio da lareira ali, gente, a gente tem uma outra pedra, esse aqui, ó, acho que é o Via Láctea, gente, ó. Isso aqui é uma porcelanataria, tá então, gente? Olha que linda essa pedra, ó, rajada, olha que linda No meio da sua lareira, a televisão vai aqui Aqui é, é, é a álcool, a lareira, então Aqui, gente, olha que living maravilhoso Olha quanto espaço tem aqui Duas poltronas lá, cabe quatro pessoas aqui, mais duas aqui Olha que legal esses, esses puffs de centro aqui, gente Maravilhoso, né? Lindo demais essa casa aqui, meu cara eu não, não cheguei a falar o preço dela eu vou deixar o preço dela para lá para o final para você se surpreender com o preço dessa casa aqui gente é um preço quase dado vamos dizer assim, né quase dado é um preço muito bom gente pelo que oferece essa casa aqui é maravilhoso Olha só o panorâmico aqui gente do living ó como eu falei pé direito alto vidro gente então aqui é leste aqui é a posição dela e pega o oeste só da manhã e só da tarde praticamente em toda casa Aqui, como não poderia faltar, a gente tem uma mesa de bilhar. Todo bom gaúcho tem uma mesa de bilhar. <risos> e essa aqui, gente, então, tá aqui pra você usar ela. Abusar da sua sorte e fazer várias bolinhas. Aqui, à minha direita, a gente já tem uma mesa de centro, um quadrinho. Olha o tamanho da taça para tomar vinho aqui. <risos> Nossa. Nenhum encostar gigante, né? Olha essa aqui. Isso aqui é pra tomar Coca-Cola, né? uma coca-cola geladinha com bastante gelo, né? <risos> olha só, gente, vem cá. Aqui nós temos mais uma outra sala de estar, mais uma lareira revestida com São Gabriel Preto ali também. Ela também tem espera, vai ser colocado, né? Um sistema para lareira ecológica a álcool, né, gente? Tem gente que gosta de álcool, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de botar lenha, de fazer o fogo. Olha, eu vou dizer para você como homem, Nada é melhor com a sensação de você fazer o fogo Porque não é fácil Aí depois que você faz Você não deixa apagar <risos> Que leva um tempinho pra fazer fogo, né? Quem concorda comigo, os homens aí, né? <risos> Eu sei que as mulheres fazem Que pega fogo na hora ali <risos> Olha só, então aqui tem um segundo Living Star E olha que linda aqui a parte de trás, meu cara Olha só Uma piscina Nós temos aqui um deck molhado Pra você botar suas cadeiras aqui e ficar, ó Sentadinho aqui, só curtindo um degrauzinho ali, uma piscininha mais fundo. Aqui a gente tem no meio da piscina, olha que lindo isso aqui, gente. Aqui nós temos tipo um lounge ou um fair place, eu não sei como é que chama na sua cidade. Pode ser feito uma lareira aqui, gente, vai ficar lindo demais aqui, gente. Olha que top isso aqui, gente, olha que lindo saca. esse layout. Deixa eu te mostrar, na verdade, vem cá. Solta-se tá lá na lagoa, atrás das montanhas. Aliás, a nossa praia. É como se fosse uma ilha, tá, gente? Nós estamos aqui a um km e meio do mar e aqui atrás de mim já é a lagoa e depois a serra. Olha só, gente, que fachada linda. Maravilhosa, né? Aqui nós temos outra canariense, gente, olha o tamanho disso aqui. Lindíssima, né? Linda, maravilhosa, demais mesmo. Aqui toda essa piscina de concreto, gente, com pastilha... Né, FGK, se eu não me engano, não tem cer não tenho certeza. Mas essas pastilhas, elas têm alguns pigmentos que são terapêuticos também. Eu vou, se você sabe, diz aí pra nós. Preciso da tua ajuda agora, meu telespectador. <risos> Aprendendo com vocês também. Vocês são são demais. Olha só, aqui fora nós temos mais um espacinho aqui, gente. Ó. Olha que top isso aqui, gente. Olha essas poltronas, que lindas. Essas poltronas, essas capas Elas podem ficar na chuva, podem ficar no tempo Foram feitas para isso Não se preocupem, tá, gente? Podem ficar aqui O mais que pode acontecer é um passarinho vir fazer alguma coisa aí Que não é muito boa, mas Um paninho resolve, sai Olha que legal essa mesinha de centro aqui, gente, ó Toda ela de ferro com madeira Alumínio, olha que top Alvanizado ainda Lindo, né? Tem um espaço aqui, gente. Então, maravilhoso isso aqui. Eu acabei vindo pro pátio já direto. Nem te mostrei a cozinha. Agora eu eu te mostrar a cozinha. Mas, gente, olha só, nem dá vontade de sair daqui. Diz pra mim. Vamos fazer algo assim, ó. Baseado em fatos reais. Olha só. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Puxamos <risos> oh. pra cá. Olha que top, gente. Caraca, eu tô deitado aqui. Olha que vista linda essa casa e tá querendo namorar você tá até se piscando para ti lá olha só e você não vai chamar o corretor que isso gente chama o corretor porque deixa eu dizer para ti não precisa nem ter todo o dinheiro para comprar essa casa <risos> olha só gente olha aqui ó aqui tem uma espera para um chuveirinho para piscina aqui tá só que vai sair é o concreto aqui do vizinho madeira né vamos lá conhecer mais a casa então vem cá olha só aberturas todas em pvc Aqui nós temos os cortineiros também, são automatizados, eu abri com controle, você deve ter notado no começo do vídeo. Aqui uma mesa de jantar, agora vamos para a mesa de jantar, vamos falar de comida agora, né? Todo bom, gordinho, é bom para falar de comida. Uma mesa aqui, 10 lugares, tranquilamente. Mais 4 poltronas lá na ilha, mais uma sala aqui com mais 4, 8, 8, 18... 24 mais 8 lá, gente, 30 pessoas só na parte do living fora lá fora Fora lá na rua Aqui então, gente, ó nós estamos na cozinha Aqui um balcão, uma ilha de São Gabriel Espaço pro cooktop aqui, gente E olha que bacana isso aqui, ó Tem muita gaveta aqui pra você estar tá guardando suas coisas, ó Ó, muito espaço Aqui vai o cooktop E aqui, gente, olha que legal isso aqui Algumas casas tem outras não, tá? Uh, o cara do granito, o graniteiro, o arquiteto, o dono da casa, vamos dizer assim, deixou essa pedra aqui hein? na pia. Olha que legal. Então você pode estar tá, tapando aqui a pia. E aqui para escorrer alguma coisa, né? Tem, olha só, uns detalhezinhos aqui, uns frisos, Olha que legal isso aqui, gente. Maravilhoso, né? São Gabriel, preto essa ilha. Churrasqueira aqui, gente, muito espaçosa. Ali tem o um espaço do gás para você colocar a chapa aqui para fazer aquele charque. Aquele carreteiro, né, que sobrou do churrasco, maravilhoso, né, o entreveiro também fica muito bom. Ali é as duas cubas da pia, geladeira tá aqui, novinha, olha os armários aqui, gente, ó, os armários, a gente, tem parte deles que são tudo em laca, gente, ó, isso aqui é laca, ó, alto ó. Ela não tá completamente pronta, tem alguns detalhes que ainda faltam. Mesmo assim, eu optei por gravar que é uma casa que tá com preço bom e uma condição boa. Por exemplo, falta os apliquezinhos das tomadas ali, entendeu? As tampinhas estão ali, faltam algumas coisas para ser completado. Mas a casa vai ser entregue, mobiliada e decorada, tá bom? Olha só, aqui, gente, é a área de serviço, ó. Com acesso pra rua, ela tem também bastante armários aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar uma luz aqui para você aqui tá sem a tomada aqui deixa eu ver uma coisa Ah, ligou aqui ó ó aqui tem bastante armários aqui também tem tem espaço para você colocar um freezer aqui a é máquina de lavar o tanquezinho tá ali acesso para a rua armários aquele negocinho lá fica o Junker lá dentro bacana né, gente vamos conhecer então o restante da casa vem cá comigo então. então a gente viu aqui ela já vem com geladeira até eu acabei não te mostrando vem com uma geladeira ali Olha que abertura maravilhosa de fora a fora da casa aqui, gente, vista aqui para a piscina em concreto. E aqui, meu caro, olha só, nós temos uma suíte terra que ela foi transformada e está sendo transformada num cinema. Olha como vai ficar maravilhoso isso aqui, gente. O telão vai ali, a, a decoração, os detalhes aqui, tudo mais escurinho, mais aquele clima de cinema, sabe? Aqui um, um sofá-cama para também tem a opção de dormir se você é que nem eu que quando senta já dorme para ver um filme <risos> já sofá cama já tá aí gente ó armários aqui guarda-roupa aqui então tem essa opção né o um quarto de visita pode ser um cinema né fica a sua opção gente olha o tamanho do banheiro gigante né todo de porcelanataria os armários aqui também cor escurinha aqui em cima a gente olha espera para ar-condicionado split Aqui na frente dessa suíte tem um lavabo, gente, ó, o um banheiro das visitas. Olha que legal. Aqui, gente, ó, é uma... deixa eu ver se tem... não, tem luz aqui pena. Aqui um, um, um mármore branco, vai ser colocado uma torneira. Aqui tem os detalhes que vai ter umas fitas de LED, uns espelhos, muito legal aqui. Eu peguei mais ou menos já a ideia deles, não sei se você consegue imaginar isso. Quando estiver pronto, eu vim aqui de novo que fazer a filmagem dela 100%. Olha que lindo esse livro, gente. Lembrando, 400 metros de área construída, 5 suítes, uma delas sendo cinema. Essa sala aqui ficou linda, né? Olha. Parece é uma capa de revista, meu cara. Você, o, o cliente, você, o proprietário, entra lá. De lá você já enxerga a piscina e outro lado da rua. Olha que top isso aqui. Ó, a escada toda de São Gabriel preta. Um detalhezinho aqui, gente, ó. De iluminação também. Uh, o coimão dela aqui, gente, é de vidro, tá? Com um detalhe de aço também aqui escovado. Ó, hum. eu vou te mostrar essas duas aqui de trás. Primeiro, essa aqui é a primeira suíte. Todos os banheiros são gigantes, gente. Olha o tamanho grande, né? Aqui é o dormitório, gente. Ó, eles estão colocando esse lustre aqui, gente. Eu não consegui ligar, então o pessoal da elétrica tá terminando. Mas, cara, é lindo demais isso aqui. E eu não consegui ligar, então, esse, esse detalhe aqui. Aqui, gente, ó, tem um vidro no banheiro que acessa. Acessa não, né? Você consegue ver a banheira de hidromassagem que vai ter aqui. Linda, maravilhosa. Só de imaginar esse detalhe de vidro que dá acesso para o quarto, é show de bola. Lindo demais. Aqui atrás de mim tem uma, uma sacada que integra as duas suítes aqui de trás. Esse aqui é o close, gente. Olha que Top. Eu nem apareço, né? nem negão no escuro só aparece as dentes. <risos> ai, ai, cara, tô brincando. Tô brincando, eu não sou tão escuro assim, ó. Apareço minha mão. Olha, <risos> gente, então aqui tem um close, todo ele espelhado, gente, ó. Com lustre aqui também. Atrás de mim tá um pouco escuro, por isso que eu não tô aparecendo, ó. O telefone é branco tá aparecendo. <risos> ó, então essa aqui é a primeira suíte. Agora deixa eu te mostrar a segunda, até tá aqui, gente, eu vim cá, vamos lá. Olha que legal que é visto, gente, daqui, ó. Top, né? Essa casa de novela. Vem cá. Aqui, então, gente, ó. Segunda suíte. A gente tem aqui... A gente não, não sou casado com você, né? Você tem aqui um belo dormitório, gente. Olha que legal aquilo lá, gente, ó. A cabeceira toda estofadinha. Ela é tipo um... Não é um estofado, né? Olha que legal. Tipo uma fibra. Aqui. Bacana, gente. Aqui essa, essa janela acessa então a sacada que eu te mostrei lá de fora, porque eu não tenho o controle daqui, eu não achei para abrir para mostrar para você. Aqui também, certo? É um lustre lindo, maravilhoso. Aqui, guarda-roupa, gente, ó. Três portas. Espaçoso. Até aqui eu não apareço, olha, gente. <risos> apareço sim, vem cá, vamos lá. Essa aqui então é a segunda suíte. Olha só o detalhe, gente. Duas gavetas e até aqui, meu caro, isso aqui é laca. O televisor vai aqui maravilhoso ali gente vai um detalhe de espelho hein? aquele vãozinho ali lindíssimo aqui é o banheiro também é um banheiro que é grande gente olha o tamanho dele grande esse banheiro aqui bacana agora vamos para a terceira suíte aqui de cima a quarta suíte da casa essa daqui seja bem vindo então a suíte dos seus filhos ou das suas filhas olha só Aqui também, toda a parte de cima aqui privativa Ela tem esse porcelanato que imita madeira, tá, gente? Não é vinílico, é um porcelanato que imita madeira Aqui também tem um detalhe na cabeceira, ó É o mesmo material, muda de cor E aqui é MDF, gente, ó Eu acho que aqui vai ter espelho nesses frisos aqui Bem provavelmente Lá eu sei que vai ter espelho lá, aqueles dois lá E esse friso ali uma fita de LED, vai ficar lindo O televisor vai ali Guarda-roupa três portas também. Agora vamos conhecer. Não, deixa eu te mostrar o banheiro aqui, ó. Vem cá. Ó, aqui é o banheiro da quarta suíte. Lindo também. Maravilhoso. Agora sim, vem cá que eu quero te mostrar a quinta suíte. Ou a quarta aqui de cima, né? Então tá, gente. Olha que linda essa daqui, gente. Ela não é a Master. A Master é aquela que tá com a luz apagada. Mas essa aqui é uma suíte lindíssima também. Já tem um lustre aqui. Tem mais dois lá. Olha que legal isso aqui, gente. A cabeceira também aqui. Olha que bacana, ó. Linda, linda, linda, linda. Aqui o espaço pro televisor também. Aqui também é laca, gente. Olha que legal. Brilho, ó. Brilhoso. Aqui também duas gavetas. Essa aqui eu achei o controle, ó. Eu já vou apertar o botão pra você ver. Baixando, gente, olha que bacana! Aqui a gente tem um guarda-roupa, 24 portas também. Tem LED ali em cima, não consegui ligar. falta alguns detalhes da elétrica também. Aqui o banheiro, então, da quinta suíte. Legal, né, gente? Gente, essa casa, essa mansão tem 400 metros quadrados. Ela tá à venda mobiliada, decorada, ele estuda a receber imóvel, parte de pagamento aqui no Rio Grande do Sul, se você tiver imóvel, liga pra gente que ele é muito flexível na negociação, proprietário. E deixa eu te falar outra coisa, valor, vamos falar de valor. Essa mansão, gente, tudo que você tá vendo aqui, terreno de esquina, frente para praça, fundo de rua a rua, 400 metros de área, construída, mobiliada, decorada, não sai nada, ainda vai ser acrescentado muita coisa aqui ainda, facilidade na negociação, estuda negociar o valor, mas o valor, Diego? <risos> Gente, essa casa aqui tá venda por 5 milhões e mil reais. Não é caro pelo que oferece, pelo terreno, por tudo que tem na casa. Se você gostou da casa, quer saber mais, quer colocar o seu imóvel no negócio... Chama a gente que nós gostaríamos de te mostrar essa casa pessoalmente. E se você tem um imóvel e quer vender o um imóvel, quer que apareça aqui no canal, chame aqui embaixo, tem o nosso e-mail aqui. Aguardamos o seu contato. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te dê muita saúde, muita paz. Deus te dê sabedoria para você ter uma ideia e prosperar muito, gente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.